Oiê, meu nome é Juliã e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar daquela casa assombradíssima, localizada na Avenida Ocean, número 112, a casa de Amityville, que fica na cidade de Amityville, em Nova York. Esse é um caso muito famoso e eu quero trazer esse tipo de coisa para vocês que misture a assombração com casos criminais, eu quero trazer essas coisas para vocês. Se vocês aprovam, deixem seu like, se inscrevam no canal que é importante, o like sempre é um medidor. Então vamos lá para a história da menina. Então, toda a história dessa assombração começa lá em 1974, quando no dia 13 de, de, de novembro, seis membros da família DeFell morrem, inclu incluindo eles o pai, a mãe e seus quatro filhos. O único sobrevivente seria o Ronald DeFell Jr., mas que depois foi condenado como autor do assassinato, do massacre, podemos assim dizer. E tem, eu vou deixar aqui na, na descrição toda a história direitinho, como foi uma matéria explicando tudo direitinho Que foi mais onde eu tirei todo esse conteúdo, tá? Pra fazer esse vídeo E a história de assombração de fato começa quando a família Lott se muda pra lá Composta por cinco membros Como a casa tava muito abaixo do valor pedido, pois foi vendida num leilão Então ela tava muito baixa, muito barata, é isso assim dizer Eles se mudaram pra casa mas eles disseram que a casa era um inferno na terra Eu tô olhando ali pra trás, gente Eu tô, me... Eu tô olhando aqui assim na câmera E aquilo é que ela tá me assustando Só um pouquinho, só um pouquinho E eles disseram que a casa era um inferno na terra Aparecendo as Tinha um cheiro ruim rondando na casa Que se você assistiu a vocação do mal Sabe que o cheiro é ruim na é coisa boa, não é coisa de Deus Tá bom? Não é coisa boa E eles só conseguiram ficar na casa 28 dias no 28º dia, eles pegaram as coisas, pegaram as trouxas, ó, vazaram da casa. E desse caso tem muitas fotos, e o casal Ed, Lauren e Warren foram lá ver a casa e disseram que a casa de fazem muito assombrada. E foi, por tipo, uma coisa muito grande que eles fizeram, os dois fizeram, tudo mais... Pra, porque a casa disseram que é muito impossível de você ficar lá A casa é muito assombrada e tem muitas coisas na casa, de fato Nos primeiros dias disseram que no, não notaram tanto Porque tinha bagunça da mudança, tava todo mundo empolgado Mas nos outros dias disseram que foi uma, uma, um perrengue viver naquela casa E tem as teorias, que é pra onde a gente vai entrar se de fato a gente estiver assombrada ou não Muitos vizinhos dizem que o George Lutz, que era o membro, o pai da família, para não dizer assim dizer Ele praticava bruxaria na casa, e por isso os espíritos e tudo mais Não tinha nada a ver com os de que tinha sido a família anterior Já outros dizem que não, que a casa é de fato muito assombrada por conta de todos esses assassinatos Também tem uma teoria que diz que na verdade a casa não tem nada Que essa teoria é a mais consistente e eu vou explicar o porquê o fato de que ela é muito assombrada e tem fotos, isso poderia ser tudo forjado. E disseram que foi, na verdade, tudo forjado pelos pelos Lutz que estavam sem grana na época. E precisavam ganhar uma rendinha sobre isso. E eu acho que essa também é a mais consistente. Porque, de fato, eles ganharam muito dinheiro com isso. Foram filmes, livros, acho que tem quantos sim gente? Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela a quantidade de filmes que tem, gente. Tem muito filme, muito livro, tem documentário, tem... Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem tem sobre o caso E eles tiraram muito dinheiro com isso Muito dinheiro mesmo com isso E fora que atualmente uma família mora lá Atualmente no ano de 2019 Estamos gravando este vídeo uma família mora lá E ela disse que na verdade não tem nada de estranho na casa A casa é uma casa normal A casa é como qualquer outra casa A gente se muda com a minha casa aqui então, eu tô olhando um pouquinho pra trás né, Pra gente não errar não... aqui Então, né é... A gente sabe que é uma casa normal, gente E que de fato foi tudo inventado pelos antes. Porque eles moram lá e estão muito bem O único problema da casa É que por ela ter toda essa fama Geralmente em Halloween Ou nem precisa ser no Halloween mesmo, gente Em outras datas aleatórias aí As pessoas vão lá pra saber Se de fato é verdade isso e acabam jogando pedras, acabam fazendo as coisas lá, invadindo a casa, pra tentar ter, ter isso. Então eles não têm paz. Basicamente eles não têm paz alguma dentro dessa casa. E assim, se você quer de fato saber a história direitinho, eu já assisti o filme, já assisti. O último que lançou em 2017 é horrível, não assistam, tem na Netflix, mas não assistam. Assisti um outro que tem na Netflix, tá? Que é mil vezes superior. Eu assisti os dois e posso dizer isso pra vocês. E, assim, é um filme... Os filmes, eles contam direitinho a história dos 28 dias, como foi. Eles não mostram os assassinatos em si, né? Mas mostram tudo direitinho como aconteceu. E tem até uma partezinha, acho que no início do Invocação do Mal 1, hum, que eles mostram os assassinatos, como foi que aconteceu. Que tem até uma cena da Lorraine, que ela meio que entra no corpo do Ronald DeFell Jr. e assassina todos da família. Então, se você quiser assistir todos esses dois filmes, tem na Netflix, se eu não me engano tem na Netflix, tá? E essa é mais ou menos a história e a conclusão final que tiramos de MTV, viu, gente? É que é uma verdadeira farsa, não tem muito mais o que falar, gente. É... Muita gente fala que é assombrada, mas a mais consistente é que não, nunca foi assombrada. é apenas Foi apenas uma maneira de ganhar dinheiro em cima do caso que na época era muito recente e tinha sido uma coisa que tinha chocado todo mundo daquela cidade e que eles ganharam muito dinheiro, né? Vamos falar a verdade, que ganharam um bom, uma boa grana. <risos> Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito importante, ativem o sininho das notificações. Um beijo pra quem quiser e tchau!